Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Caio Nobre Meus amigos, estamos aqui para poder mostrar para vocês Marvel's Spider-Man na versão do PC que nós recebemos aí em antecipado pela galera do PlayStation aqui do Brasil, que eu agradeço demais pela confiança no nosso trabalho. E hoje, pessoal, o intuito aqui é um pouco diferente das análises costumeiras que a gente faz aqui, porque já fizemos análise de Marvel's Spider-Man aqui no canal, vocês podem até conferir, eu vou deixar os links aqui embaixo nos comentários para vocês. Tanto da nossa análise em texto, quanto da nossa análise em vídeo Que nós fizemos aqui no Meelo também na época que o jogo foi lançado E o intuito aqui, como eu disse, é a gente apresentar o jogo para vocês em termos de desempenho Mostrar alguns testes que eu pude fazer aqui com ele, entendeu? Mostrando desempenho em 4K, com ray tracing, sem ray tracing Em 2K também, né? 1440p Em 1080p Então assim... Eu vou apresentar de fato como é que tá o desempenho pra vocês E dar a minha opinião geral acerca disso daqui, entendeu? Pra vocês entenderem aí como é que tá E falar com relação a outras pessoas que podem ir pegar o jogo Como é que tá esse nível de otimização do Spider-Man também Eu queria agradecer também o pessoal da NVIDIA Que forneceu pra gente a GeForce RTX 3070 Ti Que foi necessária demais pra gente poder fazer a cobertura desse jogo pra vocês Então vamos lá, pessoal Eu Já vou entrar aqui num save Pra gente poder começar aqui as demonstrações Beleza, Peter, obrigado. É, eu vou mostrar para vocês aqui algumas configurações para vocês entenderem como é que tá o desempenho depois eu vou dar algumas observações gerais também para vocês aí. Lembrando só, pessoal, passando a minha configuração do PC para vocês terem uma ideia do que que eu tô rodando aqui, eu tenho uma GeForce RTX 3070 TI da Nvidia, né, como eu acabei de dizer. Eu tenho um Core 5 10600, tá? Que foi fornecido pra gente pelo pessoal da Intel também. 32 GB de memória e eu também tenho um SSD para o armazenamento, que é uma das especificações que eles pedem naquele quadro do Spider-Man ali, né? Então, assim, nós vamos começar aqui do seguinte, ó. Eu tô aqui com o jogo configurado na resolução 4K, como vocês podem ver, o V5 tá ligado, poder evitar aquelas quebras na tela que acontecem, né? O DLSS também é outro recurso valiosíssimo da Nvidia aí para otimização dos jogos serrilhados e tal e aplicar um maior desempenho para nós com altas resoluções. Tá no equilibrado. Eu até testei utilizar aqui no modo qualidade, só que eu senti algumas pequenas oscilações assim de desempenho e eu tentei deixar o máximo possível ali no 60 rodando em 4K, beleza? E aí algumas outras configurações aqui que a gente pode notar que o jogo tem, ó. Ele tem texturas, luz e sombra, geometria e efeitos de câmera. Isso daqui com relação às configurações, eu vou falar um pouco mais pra frente pra vocês. Com relação à minha opinião, entendeu? De algumas coisas que eles poderiam até melhorar no futuro. Tá tudo no alto. A única coisa que tá em muito alto, que a gente pode até baixar, que eu não senti, eu caio pelo menos, tanta diferença, é a questão da qualidade das texturas, deixando muito alto. Mas tudo no alto também, pra mim, é de bom. Inclusão de ambiente aqui eu deixei no SSAO mesmo. Ray tracing por enquanto está desligado, galera. E, ó, vocês podem ver ali em cima o contador de FPS tanto na esquerda que é do software da Nvidia quanto da direita que é da própria Steam onde eu tô jogando, né? E aí vamos lá, ó. Rodando nessa configuração em 4K sem ray tracing, tá? Com as configurações basicamente no alto e só as texturas no alto. Vejam só como é que está o desempenho do jogo aqui, ó. Andando pela cidade no mundo aberto, ó, balançando pela T e tudo mais. Que é um ponto onde o Spider-Man é complicado, porque nesse mundo aberto aqui são muitos elementos gráficos para poder carregar. A velocidade que o Spider-Man se move acaba que as texturas e tudo mais a gente tem que carregar rapidamente pra gente também. Então isso acaba forçando bastante o computador, entendeu? Então vocês podem ver que tá rodando suaveira, mano, aqui. Às vezes, bem às vezes, assim, dependendo, e não é tão frequente, né? costuma cair pra uns 57, 55 e tal. Às vezes, em situações bem raras, cai pra 50 FPS. Mas como vocês podem ver, ó, o jogo tá fluindo super bem, mano. Aqui rodando em 4K, tá? Com as configurações todas no alto, bonitinho. Com algumas coisas ali que eu mesmo deixei padrão, porque pra mim não faz tanta diferença jogando, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que tem um olho mais técnico em termos de gráfico, que podem querer certas configurações que eu deixei desligadas, entendeu? Mas realmente, pra mim, foi uma coisa que eu não precisei E que também me garantiu um maior desempenho nessa configuração, beleza? Então, ó, vocês podem ver, ó, andando aqui nos telhados também, ó. vendo o povo Ó, Utilizando as T's aqui, ó. fazendo as paradinhas e tal Tudo de suaveira é demais, mano Roda muito lindo mesmo, muito maravilhoso, tá? Mas agora nós vamos pra um ponto aqui Complicado, eu diria. Porque vocês lembram naquela tabelinha que eles revelaram dos requisitos do Spider-Man? Onde diz lá que para poder rodar com ray tracing em 4K, no alto ou no muito alto, você precisa de um PC mutante, mano. Você precisa de pelo menos uma 3080 para poder rodar em 4K 60 fps com ray tracing muito alto. Realmente, nesse PC meu aqui não dá. Eu já falei meu processador para vocês, porque eles pedem um Core 7 de 12 geração para poder rodar nessa configuração e o meu é um Core 5 de décima. Saca? Então vamos lá, ó. deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Mudando as configurações agora. Pra exibição e gráfico aqui. Ligando o ray tracing. Prestem atenção nos FPS ali em cima. Só prestem atenção. Assim que eu ligar, ó. Pum! Liguei. Olha como é que o negócio já caiu. Estabilizou ali, ó. Tá vendo? Subiu pra 60. Tá tentando estabilizar. Beleza. Olhem só como é que o negócio já deu uma caída bruta no FPS, ó. Isso só porque eu liguei o ray tracing. Já tá nos 28, 27 Tá vendo? Às vezes chega a 30 Isso com as configurações no alto e tudo Se eu tentar baixar um pouco mais, por exemplo, um médio, né? Ao invés de alto, deixando médio e tudo Pode ser que melhore um pouco Mas ainda assim, o carregamento é muito pesado Principalmente pra essa resolução que eu tô utilizando, ó Vamos dar uma balançada nas teias aqui só pra vocês verem Ó Tá vendo? Dá uma oscilação Ó, agora já deu uma, deu uma travada Deu uma leve travada, ó então, assim, realmente, cara, rodar esse jogo em Ray Tracing no 4K, né? É uma parada bastante complicada, pessoal. Bastante complicada mesmo, ó. Mas beleza. Eu assim, eu, como eu sempre digo nos vídeos que eu trago aqui e tal, de, principalmente dos consoles, que a gente sabe que nós temos aí, deixa eu até trocar as configurações aqui, que agora eu quero mostrar pra vocês a exibição em 1440p, pra vocês verem aqui, tá? Eu vou mudar aqui já, 1440p, show, mudou a resolução, agora eu vou desligar o Ray Tracing por enquanto. Isso daqui vocês viram que eu tô com o Ray Tracing no médio, cara, tem o alto e o muito alto ainda. Então imagina como é que fica no alto e no muito alto, cai ainda mais o desempenho, entendeu? Aí ó, beleza, eu já troquei as configurações, vou desligar o Ray Tracing, Aí é um, um outro ponto que eu preciso mostrar para vocês que é o seguinte, ó. Reparem que eu só alterei a resolução para 1440p e desliguei o ray tracing, mas o jogo ele não tá estabilizado, ó. Era para ele estar tá rodando a 60 aqui, bonitinho, pá. Mas não tá. Então assim, é uma coisa que eu achei meio chatinha no jogo, tá? Porque assim, a gente sabe que tem certas configurações que a gente muda dos gráficos Que a gente realmente precisa reiniciar o jogo O próprio jogo avisa pra gente, ó, oh, pra você mudar isso daqui, você precisa reiniciar Aqui, basicamente, qualquer coisa, praticamente, né? Não vou dizer tudo Mas praticamente qualquer coisa que eu mexo, eu tenho que reiniciar o jogo Pra ele poder dar uma estabilizada aqui nos FPS, ó Aqui pra mim não tá otimizado ainda lá, tá vendo? 35 e tudo Então eu vou dar uma pequena pausa, aqui, um pequeno corte E vou reiniciar o jogo e vou voltar aqui com essa mesma configuração em 2K Sem Ray Tracing pra vocês verem Ó, estamos de volta aqui, pessoal, já deu uma reiniciada no jogo, bonitinho Tá lá com 2K, sem Ray Tracing E aí ó, vejam só que agora estabilizou, cara Vocês lembram que aquela hora lá tava meio esquisito, baixando pra 40, caindo pra 30, 35, 37, por aí? Olha só, só foi eu reiniciar os jogo, fechar o jogo e abrir de novo, que estabilizou Isso também, quando a gente mexe nas configurações do Ray Tracing, tá? Isso ajuda Mas no meu caso aqui, como o meu PC realmente não aguenta ele, ele realmente dá uma ajudinha, mas não é aquele negócio 100%, entendeu? Logo começa a cair os, os frames bruscamente por conta desse Ray Tracing Então assim, show de bola demais, vocês podem ver que 1440p aqui, que é o 2K O jogo continua lindo, cara, continua lindo, sabe? É perceptível a diferença do 2K pro 4K, claro que é. Mas o jogo ele ainda não. Ele, o jogo ele não perde assim tanto em termos de qualidade. Então vocês podem ver que ele continua rodando suaveira, mesmo aqui rodando pelas cidades, tá vendo? Show demais. Eu tô andando só pelas cidades aqui, pessoal, porque como isso aqui é análise, a gente não tá permitido mostrar muito mais de gameplay, saca? Então. Eu tô só aproveitando o mundo livre para poder mostrar para vocês em termos de desempenho. Vou mostrar depois para vocês rapidinho, em ambiente fechado, como é que tá funcionando. Mas sim, não difere tanto do que tá sendo mostrado aqui não, tá? Pelo menos assim, no meu PC aqui não diferiu tanto. Agora, vamos ativar nosso querido Ray Tracing em 4K, em 4K não, em 2K. Vamos lá. Vou ativar mais uma vez aqui, no médio, Ó. com o Ray Tracing ele já deu uma caída novamente Porém, ele tá um pouquinho mais alto do que a gente viu ali no 4K Eu vou dar aquela reiniciadinha básica aqui Pra vocês verem o jogo depois de carregar essas configurações após o reinício Como é que fica com o Ray Tracing, entendeu? Ó galera, dei aquela reiniciada no jogo ó. Reparem que os FPS agora deram uma equilibrada boa, mano Ó, Estão ali quase batendo 60, -se certinho ó. Deixa eu até mostrar pra vocês a configuração Ó, Tá aqui, ó, 4K bonito E Ray Tracing ligado no médio Entendeu? Inclusive o Ancytropic Filter, galera, eu preferi deixar no 4x também ao invés do 8x ou do 16x Porque pra mim também não, eu não sinto tanta diferença e eu garanto maior desempenho pra poder rodar o jogo mais flezinho. Como vocês podem ver, cara, ó Vamos começar a dar umas balançadas aqui Ó, quando a gente começa a dar umas balançadas, como o Ray Tracing tá ativo no médio A gente sente umas engasgadas, olha lá, ó, caiu pra 49, saca? Então realmente... Melhorou pra caramba, nossa senhora, demais, entendeu, demais Com relação ao que a gente viu no 4K Porém, tem momentos aqui que ele realmente dá uma engasgada bruta, entendeu Então, ó, deixa eu até aproveitar o um momento aqui Que eu tô com essa configuração de Ray Tracing ativa Pra poder mostrar pra vocês uma parada aqui com relação a isso em ambiente fechado, ó, quer ver Aí galera, ó, eu tô aqui num save que eu deixei separado especialmente Pra poder trazer no vídeo pra vocês de um ambiente fechado Que... A gente tá no abrigo festa, que isso aqui é bem no início do jogo mesmo, tá? Então fiquem tranquilos. E aqui, ó, a gente pode ver com o Ray Tracing ativo, tá? Em 2K, bonitinho ainda. A gente consegue ver alguns elementos aqui de iluminação, de reflexo e tudo mais. Algumas coisas aparecendo no piso. Mas principalmente, eu observando aqui nesse cenário quando eu tava fazendo os meus testes, né? Essa parte aqui é a melhor da gente visualizar, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, ó. Reparem nesses vidros ali que a gente consegue ver essas janelas aqui, ó. Tá vendo, ó? Obviamente, fica meio esquisito porque a gente tá com o Ray Tracing no médio, quando a gente aumenta, fica bem melhor de visualizar, saca? E aqui, ó, a gente consegue ver também, por exemplo, olha aquelas duas garotas lá na escada, ó, tá vendo? É legal, cara, o Ray Tracing no médio, vocês podem ver que tá rodando bem redondinho, cravadinho aqui, pelo menos em ambiente fechado Quando a gente sai pro mundo aberto, já fica mais complicado, né, por conta da quantidade de elementos que ele tem que carregar e tudo mas assim, é bacana a gente utilizar o Ray Tracing mesmo que seja no médio Se o PC da pessoa aguentar e tudo Eu provavelmente vou jogar sem Ray Tracing mesmo Porque eu gosto de garantir o máximo de desempenho, entendeu? Igual, aqui tá rodando de boa Mas vocês viram que quando a gente sai pra cidade o negócio começa a dar umas osciladas isso pelo menos me incomoda pra caramba, mano Então, nesse ponto eu prefiro jogar sem Ray Tracing E aí, nós temos um outro ponto bem legal aqui que eu queria mostrar pra vocês Que é o seguinte, ó Eu mostrei pra vocês aqui essas configurações de 4K o 2K e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o 1080p Pra vocês terem ideia aí que provavelmente é a resolução que a grande maioria vai jogar Eu mesmo aqui, eu não tenho um monitor em 4K, entendeu? Eu tô conseguindo utilizar a resolução 4K aqui por conta da minha placa de captura, que faz uma entrega de 4K pra mim Então mesmo com o monitor de 1080p eu consigo fazer conversões em 4K para poder mostrar pra vocês, fazer transmissões e tudo Então assim, como provavelmente 1080p é uma resolução que a maioria vai jogar Vocês vão ver como é que vai rodar bem mais suave e o jogo continua bonito também, pessoal Mas uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte essa parte das configurações aqui que eu falei lá no início, sabe? Durante esses nossos testes, durante esse período que a gente tá com o jogo, o Playstation ele lançou algumas atualizações para ele de melhorias e tudo, então assim, o jogo ele já vai chegar bem mais redondinho pra vocês, entendeu? No lançamento. E aí eles adicionaram algumas configurações como, por exemplo, a qualidade do cabelo, sabe? Eles criaram, eles distribuíram mais as opções de configuração pra gente poder ter aí sim opções de ajustes maiores para a gente poder garantir mais desempenho ainda. Esse é um ponto que eu acho que eles poderiam melhorar mais. Eles poderiam trazer mais opções de configuração aqui para a gente poder mexer a gente poder garantir uma melhor qualidade aí quando a gente estiver jogando Não que essa quantidade esteja ruim, não tá Mas quanto mais eles distribuem Quanto mais eles deixam a gente controlar ou em termos assim, as configurações de gráfico e tudo A gente consegue deixar o jogo mais redondinho Porque tem certos elementos aqui, igual eu comentei no início também Pra mim, cara, não faz diferença Igual a questão de sombra mesmo Eu tô deixando no alto aqui, tá? Mas por mim eu deixaria no médio Porque sombra pra mim não influencia tanto Então eu acho que isso é uma coisa que eles devem, eu acredito Melhorar mais pra frente aí em novas atualizações, tá? E agora vamos fazer o último teste aqui pra vocês verem, pessoal Na resolução que provavelmente a galera vai jogar, a maioria Que é no 1920 por 1080 Que é a famosa 1080p aí, né? Full HD Aí ó, vocês podem ver que eu já mudei a resolução, a gente já sentiu Vocês podem ver que a qualidade gráfica, ela deu uma reduzida Por conta da resolução, né? A gente vê algumas coisas um pouquinho mais borradas Se comparado ao 2K e o 4K Mas reparem que o negócio cravou a 60 FPS Eu vou carregar novamente o save da gente lá fora Pra gente poder fazer alguns testes aqui Com o Ray Tracing ativo, tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu só fazer mais um cortezinho aqui Ó, já estamos aqui no ambiente de fora de novo, né? E a gente tá rodando a 1080p Com o Ray Tracing ligado no médio, tá? Então, cara, vocês podem ver que o negócio roda super bem, mano E o jogo continua bonito, velho Ó, deixa eu até parar aqui rapidão Olhem só o Spider aqui, como é que o negócio continua bonito, ó Eu senti umas oscilações ali quando eu aproximei, tá vendo? O jogo ele ainda tá com uns probleminhas de otimização, cara, eles precisam mexer algumas coisinhas, entendeu? Porque de vez em quando ele dá umas engasgadas estranhas assim e tal, mas ele tá rodando super bem. Melhorou bastante depois das atualizações que eles fizeram recentemente aí, mas muito mesmo. Aí ó, tá rodando suave, mano, suaveira demais. E se a gente desligar o Ray Trace, mano, aí o é barato é louco. E um detalhe, tá? Eu não reiniciei o jogo, porque aqui provavelmente ele não tá com a configuração aplicada 100%. Igual comentei com vocês lá no início, é sempre bom dar uma reiniciada no Spider-Man para poder aplicar de fato as configurações, tá? Mas, cara, com o Ray Tracing aqui ele já fica bonitinho assim, roda de boa. Vou mudar aqui agora, deixar o Ray Tracing aqui no desligado. Ó, vamos sem reiniciar por enquanto, só pra gente ver. Olha só como é que o negócio se estabilizou, mano. Cara, a gente sente a diferença de gráfico, principalmente olhando para os edifícios, prédios e tudo mais, entendeu? Mas assim, cara, como eu disse, o jogo continua bonito, pelo menos para mim, tá? É, lógico que dá a diferença de 2K e 4K, se comparado aí com 1080p e tudo, mas para mim, mano, continua super bonito. Aí, ó, tá vendo? Roda super bem, mano, de boaça mesmo. Agora, nós vamos fazer uma configuração aqui, diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou botar tudo no talo. Em 1080p. Só pra gente ver. Ele até colocou o fio transitrópico aqui e tudo. Só que nesse caso aqui... Ó, esse aqui... Ele nem colocou muito alto nesses aqui não. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, acabou que eu nem precisei reiniciar, mano. Ele ainda dá umas engasgadas, tá vendo? Ó, mas esse aqui eu provavelmente deve sumir eu reiniciando o jogo, né? Fechando e abrindo de novo. Ó... Deixa eu fazer isso aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Deixa eu dar uma reiniciada no jogo rapidão, pessoal. Vamos ver. Ó, voltei aqui, pessoal. Já consegui reiniciar o jogo. Bonitinho. Fechei, abri de novo. Agora vamos lá. Ó, rodando mais um pouquinho aqui. Ó, tá oscilando ali. Entre os seus 60, 59, 57. Ó, passando aqui bem baixo mesmo. Ó, pra gente poder ver em termos da, de árvores, carros e pessoas passando ali também. Olha aí, ó. Tá suaveira, velho ver demais, assim E tá tudo no talo, tá? Se eu colocar isso aqui somente no alto, galera Que acaba que não dá tanta diferença, assim Óbvio que algumas coisas é notável, tá? não vou mentir Mas colocando no alto, velho No 1080p Vai rodar mais suave ainda, mais cravado Sem dar essas pequenas engasgadinhas que ele tá dando, tá? Porque ele tá tudo no, no talo, saca? Mas, mano Roda lindo demais no 1080p e no alto também Sacou? Então, assim, pessoal, basicamente, era o que eu queria mostrar pra vocês em termos, assim, de testes, né, do Spider-Man, porque como a gente tá embargado ainda pra gameplay, essas coisas, a gente não pode ficar mostrando muito, sabe? Então, basicamente, o mundo aberto foi o necessário aqui pra gente poder... Mostrar em termos de configuração, como é, que tá, como é que tá o desempenho e tudo E assim, minhas considerações gerais com relação ao Spider-Man aqui nessa versão do PC, tá pessoal? Pra mim ele é a versão definitiva do Spider-Man Falando em termos de PC, a gente sabe que PC PC é superior aos consoles quando se trata de gráfico, essas coisas assim e tal Mesmo que no Playstation 5 fique muito bonito, essa versão do PC aqui, cara, tem umas paradas aqui que eu ativei pra poder testar Mesmo com os frames dando aquelas agarradas e tudo Dá pra poder notar que... Nossa, fica incrível. Fica incrível. Eu gostaria muito de ter uma máquina pesada pra poder rodar nas configurações máximas que o jogo oferece, mas realmente não dá... E esse é um ponto que eu queria até trazer pra vocês aqui, galera, que é o seguinte. Vale a pena pegar esse Spider-Man do PC? Eu acho que vale muito. Não só por ser versão de PC nem nada disso, mas pelo jogo que ele é. É um jogo de mundo aberto, é um jogo que tem uma história muito legal, é um jogo que tem muitas coisas pra poder fazer e essas coisas são divertidas de se fazer. Vocês podem conferir a nossa análise pra vocês entenderem melhor do que a gente tá falando, tá? Mas em termos, assim, de... Desempenho e tudo, pra galera que é do PC pegar Eu recomendo que você pegue aquele documento lá dos requisitos E dê uma avaliada legal O jogo ele deu uma melhorada muito bruta com as atualizações recentes que eles fizeram aí pra gente Que tava testando antecipado e tudo, tá? E ele deve melhorar ainda mais Só que, como vocês viram, é, rodando no 1080p aqui Que eu acredito que é o que a maioria vai testar, que a maioria vai jogar ele roda de boa, mano Colocando as configurações altas Nas médias, vocês podem também testar Deixar algumas coisas no alto e tudo Então assim, eu acho que vale muito a pena, tá? O port ficou bem legal Eu ainda acho que o do God of War Chegou mais redondinho, tá? O do PC Mas o do Spider-Man, ele tá bem legal sim Ele precisa de otimizações Ele precisa ainda de algumas melhorias, tá? Ele não tá 100% A gente sofreu um pouquinho no início Mas vieram novas atualizações aí Que melhoraram pra caramba Mas eu acho que eles ainda tem coisas pra poder melhorar Pra gente aí, para o jogo ficar ainda mais redondinho. Principalmente adicionar mais configurações gráficas para a gente poder mexer ali, né? Distribuir essas configurações, pra gente poder ali, né, encontrar aquele preset da GPU ali, pra poder deixar o negócio, ó. Filézão mesmo Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Essa demonstração Esse teste aqui da versão do PC Com as resoluções Utilizando o Ray Tracing e tudo mais As configurações gráficas ali Os presets que a gente tem Agradeço mais uma vez aí O Playstation do Brasil Por ter enviado esse jogo antecipado pra nós Foi muito legal E lembrando pessoal Nós vamos ter lives aqui no canal Desse jogo, mostrando mais dele para vocês, agora liberada a história e tudo, né? A gente poder jogar ali, mostrar um pouco mais da versão do PC para vocês em batalhas, que aí tem mais movimentação, tem mais partículas ali rolando, explosões e tudo. Então a gente vai poder sentir melhor aí como é que tá esse jogo no PC nesse sentido também. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui, comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí desse teste, dessa demonstração, se vocês estão empolgados pro Spider-Man Remastered para os PCs. Eu vou ficando por aqui, um beijo. Para todo mundo aí, até mais. Eh? Fomos, meus amigos.